Oi pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre manipulações básicas em imagens no software R a gente vai aprender como que a gente consegue diminuir a resolução de uma imagem rotacionar essas imagens e fazer mudanças é, no brilho, é, contraste dessas imagens, tudo bem? É, para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com o um colega de vocês e vamos começar para começar, nós vamos utilizar uma imagem, onde a gente tem foto aqui de alguns grãos de feijão. É, essa imagem, ela tá aqui na descrição dos vídeos, né? Então pode fazer o download, que vocês vão conseguir aí acompanhar as nossas aulas. É, então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o download dessa imagem, vai salvar ela em uma pasta qualquer. E depois nós vamos vir aqui na barra de endereço e vamos copiar o endereço da pasta. E agora nós vamos lá no R, Agora que a gente está aqui no R, vamos fazer aquele passo a passo de sempre, que é criar um novo script, então vem aqui nesse sinalzinho de mais, R script, vamos apagar a memória do R, ou seja, apagar todos esses objetos que estão salvos aqui na memória com o comando remove list igual ls, abre e fecha parênteses. Após fazer isso, vamos limpar aqui o nosso console, apertando Ctrl. E a letra L. Fazendo isso, a gente consegue limpar o console. E agora, né, nós vamos inicialmente utilizar o pacote EBI imagens. Né? Nós vamos ativar esse pacote. Nós falamos como que é feita a instalação desse pacote na última aula. Se vocês não instalaram, assista aí a nossa última aula que vocês vão aprender. É, mas então, nós vamos escrever aqui. Biblioteca. Em inglês, vamos colocar o nosso pacote chamado EBI imagem. Isso. Logo que eu dou Ctrl Enter, a gente consegue, então, ativar o nosso pacote. Com esse pacote, a gente consegue fazer muitas coisas legais em imagens, né? Então um outro pacote bem bacana que a gente vai aprender daqui a pouquinho, que tem algumas outras funções que receber a imagem não tem. Né? Então, é muito legal a gente saber utilizar esses dois pacotes. É, primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar a função setwd para a gente indicar para o R qual que é a nossa pasta que contém aquela foto, né? ou seja, a nossa pasta de trabalho. Eu já copiei o endereço lá, então vou apertar apenas Ctrl V, nós conseguimos colar. E para não dar um erro, né, nós vamos inverter todas essas barras de direção. Então basta nós virmos aqui, selecionar uma barra qualquer bem na lupa. E coloca aqui a barra virada para o outro lado, né? E depois vem aqui, ó, substituir todos. Nós conseguimos então inverter todas as barras de direção. Então eu posso dar um CTRL ENTER nessa linha de comando, né? E o R agora vai conhecer essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho. Vou carregar uma imagem, né? Eu vou criar um objeto chamado im, poderia ter qualquer nome, eu vou colocar im igual a ler.image. É, ou melhor, Read Image, e aqui dentro eu vou abrir aspas. Na hora que eu aperto o Tab, ele já vai carregar um nome da imagem que está contida dentro dessa pasta, né, que a gente indicou aqui no 7 WD. Então, só de dar um Ctrl Enter, nós conseguimos criar aqui o nosso objeto. Se a gente quiser ver essa imagem, basta escrever aqui, plot, abre parênteses, em M, Ctrl Enter, e nós vamos conseguir ver aqui a nossa imagem. É, então vocês conseguem ver que nós temos dentro dessa imagem vários grãos, né? É, e essa imagem nós vamos fazer algumas manipulações nela, tudo bem? Então veja só, é, a primeira coisa que a gente consegue ver é que dentro dessa imagem a gente tem 2.627 linhas e 2.284 colunas, hum. né? E tem aqui esse 1 até 3 que indica que nessa imagem a gente tem os três canais, que é vermelho, verde e azul. É, nós conseguimos mudar a resolução dessa imagem utilizando uma função chamada Resize. Então eu vou criar um objeto chamado M2, vou colocar aqui igual a Resize. E aqui basta nós colocarmos o objeto com a nossa imagem, que a gente chamou de M, e colocar... Né, é, o o que a gente está vendo aqui, seria um número de linhas e o H, o um número de colunas, né? É, vamos colocar aqui, só para a gente ver, dois mil, é, seiscentos e vinte e sete, né? que é o número de linhas que a gente já tem aqui originalmente. Se eu der um Ctrl Enter, vocês podem ver que a gente conseguiu aqui criar um objeto, né? que é essa imagem 2, e ela manteve as mesmas dimensões, né? Por quê? porque quando a gente indica aqui o nosso número de linhas, ele faz a modificação do número de colunas né, proporcionalmente, a fim de manter essas proporções. Como eu coloquei aqui o mesmo número de linhas que eu tinha anteriormente, né, aqui também ficou o mesmo número de colunas que nós tínhamos anteriormente. É, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é, quando a gente utiliza essa funçãozinha aqui, a gente consegue ver... Né, o número de elementos que a gente tem dentro dessa matriz que carrega as informações dessa imagem. Então, se nós multiplicarmos 2.627 por 2.284, nós vamos ter o um número de pixels dessa imagem. Se multiplicar isso vezes 3, a gente vai ter o um número de valores, o um número de elementos dentro dessa imagem. Vocês podem ver que isso dá um valor muito grande, né? 18.204. É, e o que isso faz? É com que nós tenhamos então um objeto salvo na memória do nosso computador, né? É, cujo peso é muito grande. Então, só essa imagem aqui, que é uma imagem relativamente pequena, né? Ela é uma imagem de 899 KB. Quando a gente abre aqui dentro do R, ela está armazenando 144 MB da nossa memória, né? Isso faz com que o computador nosso ele fique um pouco lento, dependendo das manipulações que a gente vai fazer nessa imagem. E, muitas vezes, não faz sentido a gente trabalhar com uma resolução muito grande. Né? É, de forma que se nós reduzirmos, ou melhor, né, diminuirmos a resolução dessa imagem, nós vamos conseguir chegar nas mesmas informações que nós conseguiríamos, caso considerássemos uma imagem com uma resolução maior. Então, muitas vezes, um dos primeiros passos que é sempre legal a gente fazer é diminuir a resolução da imagem, né? que aí a gente vai sobrecarregar menos o nosso computador, a gente vai utilizar um esforço computacional muito menor. Né? Então, só para a gente ver, veja só, nós temos aqui 2.627 linhas né? nessa nossa imagem, vamos dividir isso daqui, diminuir isso para 500, só para a gente ver o que, que vai acontecer. Vou dar um Ctrl Enter, vocês podem ver que já mudou aqui. Né? É, nós temos agora 500 linhas, 435 colunas né? Então esse 435 é o um valor que foi feito para manter essa proporção Mas se a gente quisesse achatar essa figura né? Por exemplo, a gente poderia também colocar tanto o número de linhas, vírgula E depois colocar aqui o número de colunas né? A gente conseguiria também deixar a imagem quadrada ou achatada é, Ou seja, mudar né? essas proporções é, nós conseguimos ver aqui que o nosso número de elementos diminuiu substancialmente Caiu de 18 milhões para 652 mil E o reflexo disso é o tamanho que nós vamos estar tá ocupando aqui da nossa memória Antes nós tínhamos 144 megabytes, agora a gente tem aqui 5.2 megabytes né? Então a gente consegue gastar bem menos da nossa memória e as informações que a gente vai obter por meio dessa análise de imagens pode, né, na maioria das vezes, é, não perder informações em relação ao anterior. Então a gente tem aqui o nosso plot né, dessa imagem original. Vou criar aqui o plot desse nosso em M2, só para a gente ver como é que vai ficar. É, como vocês podem ver, a resolução mudou muito pouco. Né? Vou dar aqui um zoom para a gente ver de forma melhor, vocês conseguem ver né, que não mudou muita coisa nessas imagens. Né? É, a definição das sementes continuaram boas, as definições dessas manchas continuam boa. Isso quer dizer né, que é, eu não tenho ganhos em trabalhar uma resolução maior do que essa. Né? Então, eu posso trabalhar aqui com essa imagem é, que eu vou utilizar um esforço computacional bem menor. Então, vamos verificar aqui né, algumas funções que a gente tem dentro da DB Imagem. A primeira função que a gente utilizou foi esse Resize. Né? A gente consegue ver como utilizar essa função abrindo o manual. Basta eu colocar uma interrogação, um nome da função, e na hora que eu dou um Ctrl Enter, a gente consegue abrir o manual. Aqui fala, então, o que a gente precisa utilizar nesse Resize. Né? Nós vamos ter o X, que é a nossa imagem, Dive, que é o número de linhas, e H é o número de colunas. Se eu colocar só o valor de w, ele vai ajustar o h para manter a proporcionalidade. E nós temos aqui algumas outras funções também. Né? Tem o flip, o flop, o rotate. Só para a gente ver para aquela que ela serve, é, o, o rotate é para a gente fazer uma rotação da imagem. Né? É, então, eu vou criar aqui um im m3, só para não confundir. Né? E vou colocar aqui, rotate de im 2 e depois a gente precisa colocar uma outra informação, que é o ângulo, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 45 e dar um CTRL ENTER, vou dar aqui um plot de M3, nós conseguimos ver que a gente deu uma rotação de 45 graus. E da mesma forma, se nós colocarmos aqui 90, né, nós teremos uma rotação aqui de 90 graus e assim por diante. 180, a gente teria uma rotação de 180 graus na nossa imagem. É, eu coloquei o um nome aqui, a amostra A, só para vocês verem. né? Apareceu aqui a amostra A, né? a gente deu uma invertida na imagem. Algo bem diferente do que isso é a gente utilizar a função flop, né? ou então a função flip. É, vamos iniciar aqui, eu vou colocar em M3 igual a flip. De em M2. Vou dar um CTRL ENTER, vou dar um plot aqui só para a gente ver o que aconteceu. Olha só, quando a gente utiliza esse flip, é, vocês podem ver que a gente foi a mesma coisa que nós termos dado um giro de 180 graus, né, na nossa imagem, e depois pegar essa imagem e invertido ela, trocado as linhas, né, fazendo com que as primeiras linhas fossem as últimas, as últimas fossem a primeira, então dessa invertida. Quando a gente utiliza aqui o flop, a gente tem algo similar, quer ver? Então vou colocar aqui, ó, flop, vou dar um ctrl enter, um plot aqui, quando a gente utiliza o flop, ele vai fazer a inversão apenas das linhas. Pega as primeiras linhas, faz as últimas, as últimas fazem ser a primeira, ou seja, ele espelha a nossa imagem. Né? Então, se vocês lerem aqui, vocês vão ver que essa palavra amostra, ela está ao contrário, né? a amostra está espelhada. É, então, é só a gente não lembrar, ou melhor, Então é só a gente não esquecer né, que o Rotate, ele pega a nossa imagem e vai apenas rotacionando ela. O Flip, ele, ele espelha a nossa imagem né, é, no sentido das colunas. E o Flop, ele espelha a nossa imagem tanto no sentido das linhas como no sentido das colunas. Outras alterações que a gente pode querer fazer... É no brilho da imagem, né? no contraste da imagem. A gente consegue fazer isso aqui dentro do, EB, dentro do EBI imagens com grande facilidade. Né? É apenas somando ou multiplicando algumas constantes pela nossa matriz. Veja só, eu vou colocar aqui. Ó, IM4, né? vou criar um novo objeto. Que vai ser igual a m 3 né? Quando eu dou um CTRL ENTER, a gente carregou aqui o um objeto chamado m 4 E agora eu vou mudar esse nosso em M4, vou colocar aqui em M4 é, arroba ponto data, que é igual a em M3, arroba ponto data. V mais, é, eu vou somar é o um valor, vou somar aqui por exemplo 0.1 é, Vou dar um ctrl enter e vou dar um plot só agora nesse M4 Então o que, que a gente fez? Quando a gente soma uma constante, né, é, nessa nossa matriz tridimensional A gente vai estar somando o um valor é, para cada um dos pixels né, referente aos valores de R, G e B. E se a gente está aumentando uma constante né, em todo mundo, a gente está aproximando mais da cor branca, ou seja, a gente está aumentando o brilho. Então, se eu quero aumentar um brilho, basta eu somar uma constante é, na nossa matriz. Né? Vou dar aqui um Ctrl Enter, vocês podem ver que ficou mais claro ainda. Da mesma forma, se nós subtrairmos um valor, nós vamos é, diminuir... O brilho. Então, eu aqui um sinalzinho de menos. Vou dar um CTRL ENTER. Vocês podem ver que ficou mais escuro do que estava anteriormente. Já quando a gente quer fazer uma mudança aqui no contraste, ao invés de diminuir, a gente tem que multiplicar uma determinada constante. É... Então, vou multiplicar isso daqui só para a gente ver por 2. Então, control ENTER, control ENTER, CTRL ENTER. Ctrl +Enter vocês conseguem ver que a gente aumentou bastante o contraste. Né? Se ao invés de eu multiplicar por 2 ou multiplicar por 3, vocês vão ver que o contraste vai aumentar mais ainda. Da mesma forma, se nós quisermos diminuir o contraste, basta multiplicar por um valor inferior a 1. Um, né? Essa é a mesma coisa, já está dividindo. Então, se eu multiplicar daqui por 0.5, por exemplo, Ctrl, Enter, Ctrl, Enter, a gente acaba diminuindo o contraste, né? Ou seja, quando a gente diminui o contraste, fica muito mais difícil nós conseguirmos distinguir os elementos da imagem pela cor, né? E quando a gente aumenta o contraste, acaba ficando mais fácil a gente conseguir... É, distinguir né, os elementos dentro de uma imagem, ok? Então a gente consegue fazer essas manipulações de imagem aqui de uma forma muito fácil dentro do EBI, imagens apenas multiplicando essas constantes. É, mas tem o um pacote Image que a gente consegue também fazer várias outras manipulações, né? É, dessas imagens de uma forma muito fácil também. Então acho que vale a pena eu mostrar para vocês esse pacote mágico, né? Então vamos lá, é, para quem não tem esse pacote instalado, basta escrever install.packages e entre aspas escreve aqui o nome do pacote, mágico. Aí dá um Ctrl Enter e vocês vão conseguir instalar esse pacote, né? É, para quem já tem instalado, basta ativar o pacote, né? Então, Library. Vou colocar aqui o nome do nosso pacote, que é Magic. Vou dar um Ctrl Enter. Nós conseguimos ativar o nosso pacote. Para a gente abrir, vamos abrir primeiro o manual desse pacote. Vocês vão ver o tanto de funções legais que a gente tem aqui dentro desse pacote, né? Então, ele fala aqui que o pacote serve para fazer o processamento de imagens. É, fala algumas coisas bem importantes né? Algumas funções bem importantes que há Aqui dentro desse, desse pacote E vindo aqui no index A gente consegue ver é, Todas as funções que a gente tem dentro desse pacote Então nós temos aqui várias funções né? é muito importante vocês dar uma cutucada né? explorando, clique em cima das funções, né? Lê no manual para que, é que elas servem, vai lá embaixo nos exemplos, copia o exemplo, cola, executa para vocês verem, né? Para que, é que cada um desses exemplos funciona. É bem interessante esse pacote. É, então, primeiras coisas que nós vamos ver aqui, né? É essas funções que tem antecedendo aqui o nome image, essas são as principais funções né, com as quais a gente consegue é, fazer algumas mudanças, né, abrir uma imagem, por exemplo, se eu quero abrir uma imagem, eu tenho aqui, imagem underline ler, né, ou seja, read. É, então se eu vier aqui colocar aqui, por exemplo, vou colocar um objeto chamado ii, M, só para mudar lá né do que a gente abriu lá dentro do EB Imagens igual a image underline which e aqui dentro abre eu vou apertar o tab né já apareceu aqui o nome da nossa imagem vou dar um ctrl enter quando a gente faz isso a gente conseguiu criar um objeto chamado m que está com essa imagem né vocês podem ver que a forma como a qual esse IIM, que é esse novo objeto que a gente criou, ele aparece de uma forma totalmente diferente né? aqui do EBI imagem. E cada pacote que a gente utiliza, ele armazena dentro aí da memória a imagem de uma forma diferente de forma que uma imagem que a gente está trabalhando dentro do pacote, a gente não consegue trabalhar com esse mesmo objeto em outro pacote. Né? Então a gente tem algumas estratégias, uma estratégia que eu utilizo muito quando eu estou trabalhando com diferentes pacotes é, de imagens, seria eu fazer a manipulação de imagens com pacote, eu salvo essa imagem é, no meu computador, né? utilizando alguns comandos, e no outro pacote que eu vou utilizar, tipo o EBI imagens, por exemplo, eu abriria essa, essa imagem que eu salvei anteriormente. Né? Então, eu não preciso fazer uma conversão aqui dentro do R. Ou seja, eu exporto a imagem é, com um pacote e abro essa imagem com outro pacote. Eu não faço nenhuma conversão. O EBI imagem, ele até dá para a gente essa opção de nós... É, Fazer a conversão, né? Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui no formato do pacote Mage que eu consigo converter ele para o formato do EBI Imagens, né? Então a gente tem essa vantagem aqui dentro. É... vamos verificar aqui algumas mudanças que a gente consegue fazer, né? Ou melhor, algumas manipulações nessas imagens. Vocês conseguem ver que muitas coisas que a gente consegue fazer aqui com o EBI Imagens. A gente vai até voltar em né, alguma dessas funções depois, né? É, a primeira função que a gente vai olhar aqui, que é essa voltada à manipulação de cor, é esse image underline modulate. Quando a gente está utilizando essa função, a gente consegue mudar de forma muito fácil o brilho da nossa imagem, a saturação e o ruído. Né? É, então, vamos dar uma olhadinha aqui no slide, o que, que seria cada uma dessas coisas, brilho, saturação e RUI. Aqui para a gente falar de saturação, de intensidade, é muito bom a gente entender que uma cor saturada é uma cor pura, né? é aquela cor forte. A gente consegue diminuir a saturação de uma cor acrescentando para ela brancos, pretos, né? é, de forma que nós conseguimos ver aqui. Então, cores puras, mas nesse meio aqui desse disco, né? e... Essas seriam cores, então, saturadas. E as cores pouco saturadas seriam aquelas cores né, que são cores menos puras. Né? Seriam essas cores mais claras aqui fora desse anel ou mais escuras né, aqui dentro desse anel. A título de exemplo, a gente tem que o vermelho. Né? Então, a gente tem o um vermelho puro e a gente consegue fazer com que esse vermelho ele fique pouco saturado, ou seja, pouco puro é acrescentando nele a sua cor oposta, né? que a gente consegue chegar aqui em tons mais acinzentados, né? cores menos saturadas. É, Para entender o que, que seria essa cor oposta, basta a gente olhar aqui no ciclo cromático. Se eu tenho vermelho e eu quero, então, diminuir a saturação do vermelho, basta eu aumentar o valor de verde, que é a cor oposta. Né? Fazendo isso, a gente consegue chegar nesses tons mais acinzentados né? ou seja, nesses cores menos saturados a gente não pode confundir isso com brilho quando a gente está trabalhando aqui com brilho nós mexemos com esse brilho é, aumentando os valores dos nossos pixels né? acrescentando uma constante como a gente viu anteriormente é, ou seja, aumentando o valor de branco né? ou é, aumentando os valores de escuro, né? ou seja, diminuindo uma constante. Se a gente estivesse mexendo com tinta, né? a gente aumenta o brilho misturando branco com vermelho é, e diminuiria o brilho é, colocando aqui o preto né? junto com o vermelho, um pouquinho de preto. Né? Então vocês podem ver que isso aqui é muito diferente da saturação. A saturação são cores opostas, que nem a gente falou, né? olhando lá o nosso ciclo cromático, a gente chega aqui em partes, né, em cores acinzentadas, é, e o brilho já é colocar branco ou preto né, dentro da nossa cor para a gente conseguir então, fazer essa manipulação. E a matiz ela diz respeito ao comprimento de onda predominante que a gente tem, né, no que diz respeito à cor, Na, no sentido de que se nós tivermos um amarelo, nós podemos mexer na matiz, fazendo com que esse amarelo ele venha aqui para o verde até chegar no azul. Ou então, né, esse amarelo ele vai se tornando alaranjado até chegar aqui no rosa em tons de violeta. Né? Se nós tivermos uma cor vermelha, se a gente é, mexer na matiz para um lado, ele ia para a cor laranjada, para a cor amarela, até chegar no verde. Ou então, se eu mexer na matiz para o outro lado, né? ia do vermelho para o rosa, até chegar para violeta. Então, trabalhar com a matiz seria a gente trabalhar mudando as cores né? em relação ao que a gente consegue ver aqui nesse círculo externo. É, para ficar mais claro, vamos lá para o R. É, que nós vamos conseguir entender isso de uma forma melhor. Então, nós vamos utilizar aqui essa função chamada ImageModulate. É com ela que a gente consegue fazer essas alterações aqui de brilho, de saturação. Né? É, aqui a gente precisa colocar o nome do nosso objeto, que é o I -I m IEM. É, e precisamos colocar o que, é que a gente vai mudar. É, vamos começar mudando aqui o ângulo Rui. É, que a gente falou de último, que é um pouquinho mais difícil de entender. Então, eu vou colocar aqui a Rui. É, igual a... Se nós deixarmos 100, vai continuar do mesmo jeito que está. Né? Então, sempre quando a gente coloca o valor 100, é manter da forma que está. E a gente quer aumentar o brilho, por exemplo, eu coloco 110, 120, 130. Se eu quero diminuir o brilho, eu coloco 90, 80. Né? Valores menores que o 100. Então, só para a gente entender, eu vou colocar aqui a e 20, só para a gente ver. Eu vou dar um Ctrl Enter. É, vocês conseguem ver que quando a gente faz isso, a imagem ela aparece aqui numa resolução muito grande, que fica um pouquinho difícil né, da gente achar os nossos, nossa semente. A imagem ela aparece no mesmo tamanho que ela tem né? é, para melhorar a nossa visualização. A gente pode até colocar essa função aqui dentro do plot. Então eu coloco aqui a plot. Só para melhorar a nossa visualização aqui, vou dar um CTRL ENTER. É, quando a gente faz isso, nós vamos conseguir ver a nossa imagem aqui né? é, em uma figura menor. Vocês não ver que demorou muito para aparecer isso aqui dentro. E vocês podem lembrar daqueles 144 MB lá que tem que ficar né, sendo manipulados, uma vez que a gente não diminuiu o tamanho da imagem. Então, vamos fazer aqui só uma diminuição do tamanho dessa imagem para não demorar esse tempo todo. Né? Ou seja, vai diminuir é, a necessidade de poder computacional. Então, vou escrever aqui im 2 vou colocar igual a IMAGE. Underline, resize Vou colocar o nome do nosso objeto Que é o im E vou colocar aqui o um número 500 né? Então a gente vai dividir e diminuir Para 500 linhas E o nosso número de colunas Vai diminuir proporcionalmente Vou dar um ctrl enter Aqui se eu colocar aqui agora né, O nosso im2, eu até posso tirar esse plot Que já vai aparecer no tamanho que a gente consegue visualizar Quer ver? E vê, observe também como que é bem mais rápido Aí, ó, apareceu aqui a nossa imagem. Então, quando a gente colocou aqui o ângulo ruim no valor de 20, o que era amarelo se aproximou mais né, é, de um tom esverdeado. Só voltando aqui no nosso ciclo cromático, para ficar mais claro, olha só, nós tínhamos o amarelo, ele foi mais próximo do verde. Eu vou aumentar mais ainda a nossa matiz, né, ou melhor, o nosso ângulo ruim. É... Ao fazer isso, ele vai aproximar mais do verde até estender a chegar ao azul, né? Eu disse para esse amarelo aqui da semente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 150. Vou dar um controle dessa só para a gente ver como é que ficaria. Já ficou bem mais verde, né? O azul, ele se aproximou mais aqui do rosa. Então, vocês podem ver que na medida que eu vou aumentando, a gente vai caminhando aqui nesse ciclo cromático no sentido horário. Por outro lado, se nós colocarmos o um valor menor do que 100, eu vou colocar aqui 50, só para a gente ver o que, que vai acontecer, nós vamos caminhar no outro sentido. A gente tinha um amarelo, então a gente está vindo aqui nesse sentido. O amarelo da semente ficou mais violeta, né? mais róseo. E o que que era? Azul ficou mais verde. Né? Então, quando a gente está mexendo aqui no ângulo ruim, a gente está mexendo nas cores. Nós estamos caminhando aqui né, nesse sentido é, desse ciclo cromático. É, vamos utilizar aqui uma outra função, que é a função do brilho. É, então, para fazer isso, basta eu ver aqui né, e modificar aqui. Vou colocar brilho. É, vou colocar aqui 110 só para a gente ver como é que vai ficar. Vou dar um Ctrl Enter aí já aumentou um pouco o brilho da imagem. Né? Se eu colocar aqui 150, aumenta mais ainda o brilho. Né? Se eu colocar aqui apenas 50, a imagem já vai ficar bem mais escura. Então, o brilho é bem facinho da gente mexer. Né? Deixar aqui 120 só para a gente ver mesmo. É, e a outra função que a gente tem seria para a gente trabalhar com a saturação então vou mudar aqui, vou apagar esse pedacinho vou escrever saturação saturação e vou colocar aqui igual a 120, só a gente ver como é que vai ficar então quando a gente aumenta a saturação é como se a gente estivesse aumentando a pureza das cores, né? É, por exemplo, 180, né? vocês podem ver com o azul, ele está um azul bem mais vivo, né? o azul, o amarelo também está um amarelo bem vivo, na medida que se nós colocarmos o um valor menor do que 100, quanto mais a gente vai diminuindo, mais essa cor fica vivo, menos ela fica saturada. Se nós viermos aqui colocar um valor bem baixo, 10, por exemplo, vocês veem que se torna até em escala de cinza, né? É, então, é isso que é mexer com a saturação, né? É, a gente conseguiria fazer isso caso nós estivéssemos trabalhando com tintas, por exemplo, adicionando uma cor oposta. Então, quando a gente tem uma imagem, a gente, várias imagens, na verdade, é muito legal né, a gente sempre utilizar as mesmas transformações de brilho, saturação, ângulo ruim, para a gente ter algo bem padronizado. É, só para a gente ver aqui, então, né, a gente tem essa nossa imagem... É, vou dar um Ctrl Enter só aqui nesse M2 para a gente lembrar como que a imagem é original né? ela é dessa forma e nós vamos mexer aqui com tudo simultaneamente para a gente deixar essa imagem de uma forma um pouco mais apresentável. Né? Vocês podem ver que ela ficou uma imagem muito escura. É, então vou colocar aqui o nosso brilho, saturação. Nós vamos mexer com tudo de uma vez. Vamos deixar aqui o nosso Rui é igual a 120. Vou deixar aqui o nosso brilho também em 120. Saturação, deixar aqui em 100. Vamos dar um Ctrl Enter. Ficou um pouco artificial, né? Vou diminuir aqui para 110. E aí a gente pode ir brincando com isso até a gente conseguir ver uma forma... É, que vai ficar legal para a gente apresentar o no nosso trabalho. Vou passar aqui para 80, vamos ver como é que vai ficar. E aqui já está uma imagem né, um pouquinho melhor. É, eu posso salvar isso aqui dentro de objeto qualquer, chamado em 3 por exemplo, né? Ou melhor, IIM3, igual a isso. não quando eu dou Ctrl Enter, já apareceu aqui o objeto chamado IIM3, I, né? Se eu quiser salvar isso no objeto qualquer chamado X, né? É, dentro daquele formato do EBI imagem, basta escrever aqui, ó, as, underline, EBI imagem, e coloca aqui dentro desse objeto, IIM3. Dou o Ctrl Enter aparecer aqui o nosso objeto chamado x, né, e esse nosso objeto chamado x, ele tem, então, é, já passou por essas transformações de cor, né, então é bem fácil a gente trabalhar aí com esses dois pacotes simultaneamente. E se eu colocar aqui plot de x, né, a gente vai abrir, então, essa imagem aqui pelo EBI imagens, né, é, onde a gente consegue ver que nós conseguimos tornar essas sementes, nessa né, Essa imagem um pouco mais clara, um pouco mais real, né? Ela ficou bem melhor do que estava anteriormente. Então, pessoal, nós nessa aula a gente aprendeu aqui algumas coisas bem básicas, né? Vocês podem cutucar bastante aí esses dois pacotes que vocês vão achar muitas funções legais. E é assim mesmo que a gente aprende. A gente abre o manual, vai lá nos exemplos, copia, né? É, executa esses exemplos, vê o que está acontecendo e assim a gente vai aprendendo como utilizar esses pacotes. É, Acompanhe aí as nossas aulas, né? a gente vai apresentar aqui outros vídeos é, bem interessantes, então se inscreva no canal, compartilhe com colegas de vocês e até a próxima aula.